Curso de Redação e Revisão Texto Dissertativo, Coordenadoria do Proeja, Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vitória. Sejam bem-vindos. Em primeiro lugar, obrigada por se inscreverem. Muito obrigada por aceitarem vir compartilhar saberes sobre o ato de escrever aqui. Um abraço da professora Aurélia. Informamos que os inscritos receberão em e-mail comunicação sobre sua classificação e instruções sobre como acessar as aulas e os demais canais do curso. Os 30 primeiros alunos inscritos receberão convite para participar da turma, assim como as instruções para as primeiras atividades da semana. É importante que durante a semana esses inscritos confirmem sua participação e façam a sua primeira atividade para confirmarmos sua vaga na turma. Os alunos que não ficaram classificados podem ser chamados para vagas que não forem confirmadas pelos 30 primeiro inscritos. O curso será dado na modalidade à distância, portanto é importante que o aluno disponha de acesso à internet e aos equipamentos de estudo como notebook, computador ou celular. Não será necessário comprar livros para o curso, mas é indicado que se tenha um caderno para anotações, sistematizações e práticas de redação. Primeiro, use seu caderno como orientação a respeito das nossas atividades nesse curso. Pedimos que ao escrever seus textos, primeiro escreva a mão no caderno e depois digite o texto no documento Google e compartilhe com a professora. As aulas desse curso serão gravadas e disponibilizadas semanalmente no Ava, no grupo de WhatsApp e no YouTube, em canal aberto exclusivamente para este curso. Entre no nosso canal e se inscreva, apertando também o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Você pode interagir nos comentários do vídeo, compartilhar e sugerir tópicos para as nossas aulas. Esse canal é aberto para qualquer interessado, mas apenas os alunos do curso terão acesso às atividades e correções. Uma das dinâmicas de nossas interações no curso é a escrita, correção e reescrita dos textos. Isso deverá acontecer por meio do Google Documentos, o Google Docs, compartilhado com a professora. Todos os seus textos compartilhados com a professora devem ter como título seu nome completo. Como deve ser notável, a sua conta Google é muito importante para as nossas atividades. É com ela que você irá compartilhar os textos e por ela você terá acesso às revisões. Sugerimos que, se você não tem o hábito de acessar sua conta de Gmail, mantenha anotado no seu caderno de estudos o endereço de sua conta e também crie uma senha de fácil memorização que pode ser anotada se você achar preciso. Agora vamos começar a abrir o nosso primeiro documento Google, onde vamos compartilhar a nossa primeira escrita com a professora. Vamos fazer isso a partir da página aberta de uma conta de Gmail, portanto abra o seu Gmail. Clique no quadradinho com nove pontinhos ao lado do ícone da sua conta. Procure pelo ícone do Google Docs e clique nele. Ele se parece assim, com uma página azul com algumas linhas. Agora com o Google Docs aberto, clique na página em branco com o sinal colorido de mais para abrir um documento novo. Escreva seu nome completo no campo para nome do documento. Isso é muito importante para identificarmos os nossos alunos e corrigirmos os seus textos. E depois de nomear o documento com o seu nome, né, como mostramos aqui, você pode clicar na página do documento e começar a escrever o seu texto, que esta semana é uma apresentação, um texto biográfico sobre você. Quem é você, né, o que você espera deste curso, como está sendo para você a experiência de estudar no EJA ou no ProEJA. Então escreva esse texto é, nesse documento Google que você abriu e você vai compartilhá-lo com a professora. Compartilhe clicando no ícone azul Compartilhar, que está lá no canto superior esquerdo, ao lado do ícone de sua conta. Depois de clicar em Compartilhar, na tela veremos esta mensagem. Escreva no local indicado o e-mail da professora, que segue aqui nas nossas telas, professoraaureliah.com. Quando compartilhamos um texto de documento Google com alguém, podemos escolher a função que damos a essa pessoa. No nosso caso, a gente pede a vocês que deixem marcada a função de editor. Além de gentil, é importante para a nossa identificação que você deixe uma mensagem aqui na nossa, no nosso compartilhamento. Clique em enviar após ter feito todas essas operações. Revisando, vamos então ao resumo das nossas atividades da semana 1. A confirmação da sua participação no curso se dará por meio desta atividade. 1. Um, Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Inscreva-se e faça um comentário nesse primeiro vídeo para sabermos que você chegou por aqui. O endereço está aqui abaixo, mas também será enviado pelo WhatsApp. 2. dê um alô no WhatsApp. Dê um alô lá no nosso grupo Fórum de Dúvidas e diga no seu nome completo para sabermos que você chegou por lá. E abra um documento Google. De acordo com as instruções recebidas aqui, abra um documento Google, apresente-se nele e compartilhe com a professora Aurelia H lembrando de identificar o documento com o seu nome completo. É importante ler e escrever regularmente para que juntos possamos alcançar resultados positivos de melhora de nossas práticas de escrita. Essa atividade ficará aberta à correção até domingo, 21 de maio, quando será publicada a atividade da semana 2. Por meio das atividades também realizamos a confirmação do vínculo do estudante com este curso, sem o qual não será possível emissão de certificado. Mantenha em dia suas atividades e mais uma vez, seja bem-vindo e mãos à obra!